Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se percam, que se peçam, Contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal E a provocá-lo sobre muitos pontos Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Este salmo, com este refrão, ecoou dos nossos lábios, nos fazendo reafirmar que nós somos salvos por. Deus, justificados em Jesus Cristo por meio da fé, portanto nenhum de nós pode se gloriar porque fomos justificados por aquele que é justo, é por ele que nós somos salvos, não simplesmente por aquilo que somos capazes de fazer de bom, de bem porque todo o bem provém de Deus, então se nós realizamos o bem, na verdade nós estamos sendo canais dEle. Isso não pode ser motivo de vaidade para nós, e sim de reconhecimento de que é Deus agindo em nós, quando nós permitimos que a sua salvação nos alcance. Jesus veio para salvar Veio para desinstalar aqueles que estavam muito bem acomodados Na sua maneira de pensar e de viver Achando que o céu já lhes era garantido Alguns, até mesmo como disse Jesus no evangelho Tomam a chave da ciência Não entram e não deixam ninguém mais entrar Em outras palavras, se achavam donos da fé e da religião e dificultavam as pessoas esta entrada no mistério de Deus, na vivência da fé. Eram pessoas que se viam como detentoras do saber, estavam tão cheias de si mesmas que não possibilitavam aos outros ter um encontro autêntico, legítimo com a pessoa de Deus. Os fariseus e os mestres da lei tinham conhecimento suficiente sobre as escrituras, sobre as, os profetas, para poder reconhecer em Jesus o profeta dos profetas. Mas aquelas palavras de Jesus, na sua maneira profética de se dirigir às pessoas, remexia, incomodava aqueles homens, de maneira que ao invés deles se deixarem transformar por essas palavras, começaram a combater a Jesus. Hoje Jesus vai dizer o seu ai, ai de vós, num tom de alerta a esses homens que têm os seus antepassados, que perseguiram os profetas e estes homens a quem Jesus, aos quais Jesus fala, foram aqueles que construíram os túmulos dos profetas, ou seja, os antepassados dos mestres da lei fariseus foram aqueles que mataram os homens de Deus. E agora os fariseus e os mestres da lei, mesmo cultuando os profetas, enaltecendo-os, estão querendo matar o próprio Jesus Cristo. Como é curioso que algumas pessoas que viveram santamente, de forma radical nesta vida, são reconhecidas por muitos apenas depois que se vão, depois que morrem. Não é incomum isso na história e nem mesmo na história da igreja, não é? Santos que no seu tempo foram incompreendidos, Jonadar que é uma delas, que agiram conforme a consciência iluminada por Deus, que foram até mesmo perseguidos por aqueles que deveriam ser irmãos na fé e que depois de derramar o seu sangue, de completar a sua jornada sobre esta terra, daí que são reconhecidos. Não pode ser assim conosco. Seria muito medíocre da nossa parte se nós reconhecêssemos as virtudes das pessoas santas que já estão conosco, que ainda estão conosco, apenas depois que elas partissem. Alguns dizem que há pessoas que se tornam santas apenas depois que morrem, não é? Talvez não porque elas vieram se tornar santas depois, mas porque nós acabamos por reconhecê-las, reconhecer as suas obras, muito tarde... Quem dera nós fôssemos capazes de ver que no nosso meio já existem muitas pessoas que estão buscando sim a santidade. Mas essas pessoas nem sempre vão falar num tom adocicado. Às vezes elas vão nos dirigir palavras de correção, palavras que vão nos comprometer. Outras vezes elas vão causar admiração também pela sua vida reta. E é um misto dentro de nós diante de uma pessoa santa que age como profeta porque ao mesmo tempo em que nós admiramos o seu jeito de ser talvez nós também não consigamos, não consigamos digerir algumas coisas que elas vivem e falam porque faz com que nós saiamos da nossa acomodação os santos também nos provocam Queremos hoje olhar para Jesus que é o santo de todos os santos. Não é? Três vezes santo junto com o Pai e o Espírito Santo. E reconhecer que Ele é Deus. Os fariseus e mestres da lei quiseram até mesmo controlar o próprio agir de Deus. Como se fossem uma ponte entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é aquele que se coloca entre nós e os homens. Jesus Cristo é o Salvador. Deixemos então Deus ser Deus. Porque nós queremos controlar as pessoas, ainda que com palavras, com um fundo de fé. Nós devemos deixar Deus assumir o papel que lhe cabe. A sua divindade, ele é criador. Ele é provedor. Ele é salvador. Por que será que nós, às vezes, nos colocamos até mesmo no lugar de Deus, ao invés de sermos instrumentos dele? Alguns de nós tem complexo de salvadores, não é? Nós achamos que temos a resposta para todas as pessoas, temos a solução para todas e até sabemos o que é melhor para elas. Se nós assim agimos, na verdade nós estamos escondendo de nós mesmos que nós estamos sendo controladores, ainda que a gente fale que a gente faça tudo isso por amor. As pessoas precisam também fazer as suas experiências com a providência de Deus, deixar-se guiar por Deus, podemos aconselhá-las... O dom do bom conselho é um dom do Espírito Santo, mas não podemos decidir por elas. Não podemos tomar as rédeas, deixar Deus ser Deus. Existem formas que Deus age, que às vezes não são compreendidas por nós no momento presente. Simplesmente porque parece que está fora daquele preceito, da maneira como nós nos acostumamos a fazer ou a ver acontecer. E Deus sempre vai agir de uma forma nova. Deixemos Deus ser Deus. Para que Ele realmente seja Deus em nossa vida, na nossa atitude de fé, sejamos filhos e também servos seus. Não seus donos, mas pessoas que se deixam guiar por Ele e assim também podem ser um instrumento para que Deus guie a tantos com a nossa presença como irmãos na fé, que devemos ser uns dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé?